Imaginei ser dono de uma floricultura, né? né? Eu trabalhei do, dos 10 aos 19 anos numa floricultura. Aí seu Antônio desce da escada, desce, aluga desce a casa esquerda, pra então... você e começa a Juliana Flores. E aí começa a Juliana Flores. Eu errei esse dinheiro não vale mais, faz tudo que tem que fazer, esse cliente pode até não comprar mais, né? Mas falar mal não, falar mal dói, né? Olá, sejam todos muito bem-vindos. Seja muito bem vindo ao nosso podcast Lucro Certo. Lembrando que nós vamos ao ar toda terça-feira às 17h45 no YouTube e também em todas as plataformas de áudio. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora no canal e já faz o seguinte, você chegou agora, já dá a sua curtida no vídeo. Se você não gostar do podcast, depois você volta aí e tira a sua curtida. Mas é importante essa curtida no vídeo porque aí o YouTube entende que o conteúdo é relevante e distribui esse conteúdo para um número significativo de pessoas que é assim como você vai se beneficiar do papo que nós vamos ter aqui. Eu trouxe um cara para bater um papo aqui com a gente, não é a primeira vez que ele conversa comigo, ele já me visitou lá quando eu tinha programa na Record. Fez uma entrevista brilhante, é um empreendedor brilhante, é um case de sucesso. O cara tem uma história fantástica de vida e de empreendedorismo para contar. E como você sabe, toda semana a gente traz um empreendedor aqui para falar dos percalços do processo de empreender num país como o Brasil. E aí a gente sabe o seguinte: que muitas vezes empreender é fácil, difícil, é desviar. Não vou dizer as antas, mas sim dos obstáculos que aparecem no nosso dia a dia. Então, eu sempre digo que eles vêm aqui para compartilhar não só pontos positivos, mas também o que errou. Né? Tem muito aprendizado nos erros que foram cometidos ao longo da trajetória de um empreendedor. E a gente vai naturalmente aqui buscar ao longo da nossa conversa, trazer aqui quais são os principais insights que ele, um empreendedor de sucesso, pode trazer para contribuir com todos vocês aqui, que é a nossa audiência, ok? Clóvis, mais uma vez obrigado, né? você já foi no programa, já esteve no programa na Record comigo e agora agora, agora no podcast. Seja muito bem-vindo mais uma vez, é um prazer recebê-lo aqui. Explica para a nossa audiência quem é o Clóvis. Bom, o Clóvis é um empreendedor, né? trabalho com, meu, com flores desde os 10 anos de idade. A Juliana Flores tem 32 anos, né? eu morava em cima de uma floricultura, né? estudava de manhã e ficava brincando na frente da floricultura à tarde. E aí começou a minha história ali, né? Comecei a trabalhar numa floricultura, trabalhei até os 19 anos nessa floricultura, depois eu acabei me é, empreendendo, montando a minha loja uns 19 para os 20 anos. É legal você falar Então você já entendeu, o Clóvis é o cara fundador por trás da Juliana Flores. Tenho certeza que você está nos assistindo aí, já foi impactado em algum momento pela Juliana Flores, ou por uma campanha, ou... Enviou ou recebeu flores de alguém. Eu, particularmente, minha esposa estava contando para Débora ali é, que a gente se conheceu em 2011. Ah, eu em São Paulo, ela morava em Brasília, a gente foi participar de um evento em Goiânia e se conheceu em Goiânia. E ali acabou rolando alguma coisa e tal, e depois eu, a gente voltou para São Paulo, eu voltei para São Paulo, voltou para Brasília e ela me mandou um presente via Juliana é Flores. flores. Então, ah, tem tenho, é. tenho um laço afetivo com a Juliana Flores. E quando é que surgiu essa ideia da, de montar a Juliana Flores? Você trabalhava com flores ali? Quando que surgiu tudo isso para virar a potência que virou hoje? Então, todo mundo faz essa pergunta e eu sempre respondo. Eu nunca imaginei ser dono de uma floricultura. Né? Eu trabalhava com flor. Né? Eu trabalhei do, dos 10 aos 19 anos em uma floricultura. É, eu trabalhava em três estruturas ao mesmo tempo. Né? Eu fazia... A, freelance em cada loja, né? Trabalhava na quarta-feira em uma loja, na quarta na outra, na sexta na outra. Eu estava super tranquilo, né? Eu ganhava mais do que a minha mãe e o meu padrasto. Eu tinha uma variante 72, eu estava tranquilo, feliz da vida com Estava tudo anos. certo, né? Tava tudo tranquilo. E aí eu estava um dia de folga, né? eu fui colocar uma placa de alugue-se é, na casa de um amigo meu. Né? Um amigo falou, ah, vamos colocar uma placa de alugue-se, lá que eu vou alugar aquela casa. Eu falei, ah, tá bom, vamos lá. E eu tava segurando a escada, ele subiu para colocar a placa literalmente na parede, pregar a placa na parede. E aí eu fiquei olhando aquele monte de carro para lá e para cá. Falei, ô, oh, seu Antônio, aluga essa casa para mim. E foi assim que começou a minha história. né? Então, assim, eu falo que as coisas acontecem, é, são meias oportunidades na minha vida, e eu abraço e acabo transformando as coisas. Né? É, uma, é extremamente eventual, assim. Tô Exatamente. aqui, vamos alugar a casa, e de repente teve aquela não, ideia, aluga para mim. Não estava não nos meus planos ser dono de uma floricultura, né? Não, não, não passava isso na minha cabeça. Não, não tinha nem um desejo de ser dono de floricultura. Aí o seu Antônio desce da escada, aluga a casa para então... você e começa a Juliana Flores. E aí começa a Juliana Flores. Aí eu tinha um pouquinho de dinheiro, né? É, na verdade, eu montei uma loja junto com a mãe da minha namorada, na época. Por isso que nasceu o nome Juliana, porque ela chamava Juliana. E eu tinha um pouquinho de dinheiro, ela tinha um pouquinho de dinheiro, e ela falou, bom, se você quiser, a Juliana pode trabalhar com você. E aí a gente acabou nós mesmos montando, pintando a parede, colocando o piso, enfim, não tinha um recurso para mandar fazer as coisas, eu tinha que fazer. E aí, a, a, quando eu fui montar o nome da loja, criar o nome da loja, o contador falou, mas qual vai ser o nome da empresa? Eu, o nome da empresa? Puxa, é verdade. Ah, pode ser Juliana, foi aí que aconteceu e, o e, meu e eu gosto dessas histórias, porque é a realidade de 99% dos empreendedores. É o cara botando a mão na massa, é o cara pintando, é o cara limpando, é o cara organizando, é o cara começando mesmo ali né, do, do, do, do zero. E aí você monta a Juliana Flores. Quando é que você dá essa olhada pra internet para virar o que virou? Como é que foi essa... Virada de chave. Tá, já vou te responder. Só vou voltar um pouquinho Volta. Antes. Então, assim, é, como você falou, né? no começo eu não tinha grana, eu tinha que pintar a parede, eu tinha que... E mesmo assim, eu ainda continuei trabalhando em três floriculturas. Eu tinha a minha, continuei trabalhando para pra, as outras floriculturas porque eu tinha medo de não conseguir pagar aluguel. Porque independente da minha, sogra falou assim, ó, vai lá, qualquer coisa, eu estou aqui. Isso, e eu não queria usar esse qualquer coisa, eu estou aqui. Dá um conforto, mas não quer dizer Exata... que eu vou me conformar com esse apoio que eu tenho, Exatamente. claro. Exatamente. Exatamente. E aí eu falei, bom, eu tenho que fazer isso dar certo. Não tinha um plano B, tinha que dar certo. Plano B forma. é fazer o plano A dar certo. Exatamente, <risos> exatamente. Então, você tem ideia, eu trabalhava das 8 da manhã às 10 da noite. Né? Depois que a gente vai se dando luxo, vai mudando para as 8 às 20, enfim, assim as coisas vão acontecendo. A minha vinda para a internet foi no ano de 2000. Eu estou há 22 anos no e-commerce. É, também aconteceu naturalmente. Por quê? Porque você ia na minha loja, então cada vez que você ia na minha loja, eu te entregava um catálogo. Olha, se você precisar uma próxima vez, você pode ligar e pedir por esse número aqui, que aí você vai chegar aqui e vai estar tá pronto. É que o Ou pedido de entregue. flores antigamente era por telefone. Exatamente. É, fato. Exatamente. É. Então aí eu tinha que fazer dessa forma. E aí eu distribuía a, a, os folhetos nos prédios, nas pizzarias, enfim, em todos os lugares lá em São Caetano. A minha floricultura nasceu em São Caetano, né? E eu saía distribuindo todo, essa, fazendo essa panfletagem. E quando eu me deparei no ano de 2000 com a, a, a, com, a, com a plataforma digital, com a internet, aí eu falei, caramba, isso aí vai dar para eu parar de gastar dinheiro em gráfica e dar para eu colocar muito mais produtos, expor muito mais produtos meus clientes. Foi uma doce ilusão, né? Montei um catálogo virtual, porque na verdade não era um e-commerce, né? Era só um catálogo virtual e eu... Coloquei lá, montei tudo bonitinho. Tá, aí agora? Como essas pessoas vão saber que existe um catálogo? Volta eu para a gráfica, continuar fazendo panfletagem. Na... <risos> para explicar, explicar que o catálogo logo. existia. Exatamente. E aí começou a minha história no e-commerce, que foi toda a mudança da Juliana Flores e chegamos onde chegamos. Eu falo que o nosso talismã foi o Bradesco, eu era um correntista, era não, sou a correntista do Bradesco. E na época eu recebi na fatura é, uma comunicação de uma outra empresa. Isso em 2001. Eu, eu tenho esse, esse, esse encarte, eu falo que é meu troféu aquilo lá, porque foi ali que me deu mais coragem. Falei, bom, espera aí, se um Bradesco da vida me acreditou na Juliana Flores, que nem conhecia a minha loja, então vai ficar mais fácil para as outras pessoas também acreditar em mim. E aí eu comecei a pegar as verticais. Bom, vou, vou atacar em todos os bancos. Então eu, eu fiz esse panfleto para sair no Dia das Mães, que foi um sucesso. Na minha, na, na minha cabeça... Se ia fazer venda, eu não, não imaginava se ia fazer venda. Eu queria associar a marca do Bradesco junto com a Juliana Flores. Né? Era e, mais um brand naquele momento do que qualquer outra coisa. Exatamente, porque a gente não tinha dinheiro, não tinha verba, budget para poder fazer marketing. Não existia isso, eu era dono de uma que Me aventurei em colocar um catálogo virtual e esse negócio eu tinha que fazer virar. E aí eu comecei a fazer um monte de, de parcerias. Literalmente me associar minha marca com a, a, todas as comunicações que chegavam na mão das pessoas me interessava. Ah, vamos fazer com. A, eu, então, vamos fazer com seguradoras, porque a seguradora mandava fatura para as pessoas pagarem. Ah, vamos fazer para todos os bancos. Então a gente foi indo atrás dessa forma. Eu falo que as, os pilares da Juliana Flores são parcerias. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para divulgar a minha marca. Como que eu poderia divulgar, falar que eu tenho um site para você comprar? Só me associando à minha marca, levando vantagem para o cliente do Bradesco, cliente do Itaú, Banco do Brasil, é, Porto Seguro, enfim. Eu fiz uma infinidade, faço até hoje, claro que hoje é muito mais online do que E óbvio, é diferente, né? né? Que na época era offline, então chegar na mão das pessoas, a minha marca, com três arranjos meus e falava que você ganhava uma caixa de chocolate, para mim aquilo era incrível. E com isso minha marca foi ficando cada vez mais forte, né? É, não só a marcas para poder alavancar a, movimento dentro do nosso site, a gente foi depois associando outras marcas, como Copenhague, a Muros Pedaço, Offner. Né? Então a gente foi colocando para agregar aos nossos produtos. Fazendo, fazendo, de uma certa forma, ali uma transferência de autoridade nesse Exatamente. processo. Né? Agora, depois você teve um outro processo aí que foi uma expansão. Nacional. Hoje o cara pede flores, julianas flores, para qualquer lugar do Brasil. Exatamente. Ou tô enganado? Não, não estou tá enganado. Do pra... mundo, na verdade. Do né? mundo. Você do mundo. mandar a flor para Miami, para Orlando... Então, enfim, vamos Itália. falar só do Brasil, porque já é um continente claro. interessante. Depois a gente olha para né? o mundo. Brasil tem é, é, dimensões continentais. Como é que surgiu essa parceria? Porque, cara, criar uma malha dessa para conseguir fazer, vamos dizer assim, a distribuição de flores, eu sei que você faz via parceria, que você já me contou isso, uhum. mas quais os grandes desafios que você começou a enfrentar, principalmente em termos de qualidade, e aí eu digo qualidade, não só a qualidade uhum. do produto em si, mas também da experiência do cliente de entrega. Deve ser um baita de um desafio fazer a gestão dessas entregas no nível Brasil. É, na verdade, assim, é, hoje é muito normal falar marketplace. Na verdade, Sim. eu sempre fui um marketplace, se você parar para analisar. Sim. né? Quando uh, uh, eu comecei a vender pela internet, eu mandava entregar pela DHL, pelos Correios. Uh, então, assim, é, você não quer esperar. O nosso produto é muito imediatismo. Então, eu percebi que para fora. E sensível também. Exatamente. E eu perdi, é, percebi que é, para fora de São Paulo eu perdia um pedaço do mercado. Por que você quer flor? Porque a flor não é assim, ah, vou fazer uma programação, vou comprar flor daqui a três dias. Não, não existe isso na flor. A flor é comprar agora para entregar daqui a pouco. E aí a gente foi criando uma cadeia de floriculturas, onde que elas são plugadas ao nosso sistema, que ele recebe automaticamente. Então, por exemplo, ah, você tem uma floricultura no Rio de Janeiro, é parceiro da Juliana Flores, você atende esses CEPs aqui, então automaticamente ele já cai para você. Né? em relação à qualidade, tudo isso a gente foi lapidando, tá? Isso é hoje como está hoje, não, era, não nasceu dessa forma, Com né? certeza. É, eu vendi para construir, né? Eu não construí para vender, mais ou menos assim. Sim. Então, a gente criou um sistema, então, por exemplo, assim, os nossos parceiros hoje, por exemplo, ele recebe o pedido, ele só não recebe o endereço. Para receber o endereço, ele tem que colocar a foto no sistema para poder validar que o produto é igual ao que realmente nós estamos vendendo para o cliente. Então, é dessa forma que a gente valida a qualidade do produto. E a responsabilidade do cliente sempre é da Juliana Flores, independente se eu tenho mais de 1.500 parceiros a nível Brasil, ou se foi uh, Correio, ou se foi Total Express, isso não interessa para o cliente. Né? É o que eu sempre falo. Uh, o cliente comprou da Juliana Flores, eu não posso falar as dores que eu tenho para isso acontecer. né? Não, e vai, não interessa para não o cliente isso. Não interessa, isso não, não, interessa, isso não, não significa nada. Né? Eu tenho que estar sempre atento ao meu cliente, à experiência dele de comprar. É claro, é natural que eu erro, é óbvio. Uma que eu trabalho com flor, que é, é, flor, que é um produto perecível. Trabalho com o sentimento das pessoas. Então, as pessoas são muito sensíveis, porque são datas muito importantes das, da, que as pessoas estão comprando flor. Data importante para elas. E aí, eu, se eu erro, então imagina você como o cliente fica. E então, eu tenho que tratar isso muito no colo, literalmente. Né? Eu aprendi isso desde cedo, porque eu sempre falei dentro da empresa. Eu errei, esse dinheiro não vale mais. Faz tudo que tem que fazer, esse cliente pode até não comprar mais. Né? Mas falar mal não, falar mal dói, né? Então a gente... É, é, quando você fala da, é, é, de que a gente, é, os erros que a gente teve, é, os problemas que a gente tem, e problema a gente tem todos os dias, né? Não tem como fazer, né? Você faz lá, meu, mais de 50 mil pedidos por mês, não tem como você não ter problema com um monte de empresas plugadas no seu sistema. Então é natural que isso acontece. E aí você tem que entender como que você vai resolvendo todos os problemas. O que, que eu faço? Isso eu falo sempre e falo com maior orgulho é, eu olho o saque todos os dias. Todos os dias tem um relatório em cima da minha mesa, né? semanalmente a gente cruza para entender o que está que, que se repetindo e atua nisso. Então, a gente aprende muito. É assim, é, é, o pessoal fala assim, mas de onde você tirou tudo isso? Diretamente dos meus clientes, porque eu dou atenção para onde tem que dar atenção, onde que dá, onde eu estou errando, porque eu montei um negócio né, que mexe com o sentimento das pessoas, né, que é, é, é perecível, então tem que dar certo. E o que, que não deu certo? O que, que não deu certo é onde eu tenho que olhar, parar e, e, e, e, agir. e agir em cima. Isso você tem que fazer sempre, isso é constante, né? O que, que a gente aprendeu com os erros? A gente aprende todos os dias com os erros. Né? Claro, desde que você pare para dar atenção para eles. Se você não para para dar atenção para eles, esquece. O Televendas. O televendas a gente aprende muita coisa. Né? A entrega em uma hora. Aconteceu como? Aprendi com o Televendas, porque eu tinha três períodos, manhã, tarde e noite. Aí cortava o período, uma hora da tarde eu não conseguia entregar mais na parte da tarde. E o cliente queria ainda para a parte da tarde, como eu te disse, meu produto tem é muito imediatismo. Aí nasceu, surgiu a entrega expressa. O senso de urgência do teu cliente ele é muito grande, Exatamente. né? Exatamente. E a gente vai aprendendo todos os dias com os nossos clientes. né É o que eu falo, não, tem, não teve uma faculdade, não teve... Ah, de quem que você vai copiar? Não tinha com quem copiar. Eu tinha que aprender com o meu próprio negócio, como aprendo todos os dias, inclusive. E esse cara que ele faz a distribuição, vamos dizer assim, da flor lá, esse cara que é teu parceiro, ele assume naquele momento da parceria, ele assume a identidade Juliana Flores? Com certeza, com certeza. Ele ganha, uh, tem muitas floriculturas nesse país que recebe da Juliana Flores muito mais do que a própria, fatura mais do que a loja dele, muitos. Então, imagina você, se eu te mando 5, 10 pedidos todos os dias, então, a pessoa normalmente coloca até tapete vermelho para nós. Eles vão fazer sempre o melhor, até melhor que a gente mesmo. Sim. Porque senão ele perde. São 150 pedidos, 200 pedidos no mês. Então, é muita coisa. Por exemplo, a Juliana Flores não tem cliente que compra 150 vezes no mês. Né? Então, eu sou um cliente desse para ele. E se ele não cuida dos nossos clientes que ele tem, entende o seguinte, se ele fizer errado, né, vai ser ruim para ele também. Porque ele vai tomar advertência, vai ficar fora do sistema. Você tem a... Não multa, né? mas na verdade ele, ele perde três dias sem, sem receber nem pedido. Então tem todo um trabalho que a gente fez em cima Dependendo disso. Dependendo né? da penalidade, o cara até preferiria pagar uma multa. <risos> Dependendo pois da é, penalidade, com e, e é o que você está falando, se você pegar algumas regiões específicas do Brasil, onde o cara está ali numa cidade pequenininha, e você suspender o cara do sistema e simplesmente não entregar pedido para ele, é, é muito mais. É prejudicial do que se você, de repente, aplicasse uma multa nele. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Com certeza. E a gente faz sempre treinamento. Na verdade, a gente sempre tem reunião mensal. Né? O, a gente sempre pega os principais parceiros né? e sempre vai lapidando em datas sazonais. Justamente quando vai ter uma data sazonal, dia da mulher, dia das mães, hoje, dia da secretária. Já foi avisado. O que, que nós vamos trabalhar? Para deixar tudo muito organizado. né? Não dá para simplesmente vai acontecendo. Né? Você tem que... Tudo por no um sistema, o que que ele vai trabalhar nessa data de hoje, hoje dia da secretária. O que que ele vai fazer é, é, para poder é, trabalhar nesse dia? né? O que que está disponível para não ter troca, é, para não dar descontentamento para o nosso cliente? né? A gente sabe que pô, todo negócio reserva alguns desafios. Desafio de mercado, desafio de concorrência, desafio de gestão, de estratégia como um todo. Qual o principal desafio que você enfrentou? Vamos dividir em duas partes. Qual foi o principal desafio que você enfrentou lá atrás, no teu negócio, no início, vamos falar lá dos anos 2000? E depois, esse desafio, o que, que permaneceu e o que, que se tornou novos desafios nos dias de hoje? Bom, acho que eu não começo. Começando sempre, lá foi a trás, logística, é? literalmente. A logística, a logística é, é... é... Tanto é que uh, as logísticas da grande São Paulo teve que aprender com a gente. O próprio Correio também aprendeu com a gente. né? Então qual era o meu teste? Eu colocava o produto dentro de uma caixa né? e o meu é um sobrado, né? onde nós estamos. né? É a parte do escritório de cima, então tem uma escada. Então eu jogava aquela a caixa pela escada, e ia pulando até o último degrau, e aí eu pegava aquela caixa e abria. Ah, o arranjo deu em ordem. Então tá bom, então tá aprovado. Foi dessa forma que a gente conseguiu provar para o correio que dava para poder transportar por eles. Então, assim, é, esse foi um grande desafio, né? Porque a gente queria atender a nível Brasil, porque se eu tinha acesso para poder vender para outros estados, eu tinha que fazer como entregar isso. Então, a logística foi fundamental dentro do nosso negócio. É, e a gente que é de e-commerce, assim, desafio tem todo dia, né? Toda hora você assim, tem uma coisa nova para acontecer, né? É, a, a internet, ela muda muito rápido, o Google muda muito rápido, né? Era nuvem de tag, que agora não é mais nuvem de tag, para trazer mais relevância para o site. Então, todo dia... É uma faculdade, é uma aula diferente. Não tem um dia igual ao outro ali no... Para a gente que é de e-commerce, não tem zona de conforto, né? Porque se você tem zona de conforto, você vai ser atropelado. Então, é, independente do, do, do, do nosso tamanho, independente do que a gente tem de share no mercado, eu nem olho para isso. Ah, eu podia muito bem ficar acomodado, eu tenho 65% de share no mercado? Eu podia. Mas por quê? não se tem tanto espaço ainda, tem tanto por fazer, por desenvolver... Eu falo que a flor no, no, no nosso país ainda está engatinhando. Né? Você vai lá para fora, o que eu vendo no mês, eles vendem em uma semana. Né? Então, assim, tem muito por fazer. tem O nosso desafio hoje é impactar cada vez mais as pessoas. Né? A recompra é o que a gente é, trabalha bastante. Hoje, em 14 meses, 15 meses, o nosso cliente compra de 3 a 4 vezes. Até porque eu tenho três datas que são em comum, né? que é mulher, mães e namorado. E as datas pessoais da, da pessoa. Então, é, é, se eu faço um serviço bem feito, você não vai trocar a, a nossa empresa por R$10 a menos ou R$10 a mais. Você não muda. Por quê? Porque, é, de novo, é confiança. Né? É a confiança Exatamente. e tem algo sentimental no processo, Exatamente. no potefália. Exatamente. Não é por causa de R$15 ou R$20 eu vou mudar daqui e vou levar para ali. Tem uma coisa legal que você está falando aí. É, é, eu não tinha parado para pensar nisso, mas você falando, você vê como são as coisas, né? Eu contei para você que eu tenho experiência com a, com a Juliana Flores de ter recebido da Flávia quando a gente começou o relacionamento. E é legal você falar porque quando a gente tem uma filha, eu tenho três meninas, mas as minhas duas primeiras são do primeiro casamento e a minha terceira filha é do segundo casamento. E, e a gente tem uma filha de oito anos e quando a minha filha nasceu, eu não estava em São Paulo. Calhou que eu tinha viajado. E eu mandei entregar um presente na maternidade via Juliana Flores. Ah, que então, olha que você, você vê que tem uma história. Você falou: se você usa para uma determinada data e aquilo atende e atende a expectativa, você não vai procurar preço. Porque, na verdade, o que mais importa para você é que chegue da forma como chegou para você também naquele momento. Exatamente. Né? Então, eu muito baseado nessa experiência que eu acabei enviando também. É legal você falar, e eu sou prova viva disso. Eu vivi isso na pele, eu senti isso. E aí você observa o seguinte, o cara ali em 13, 14 meses, ele passa por vocês pelo menos umas três vezes? Três a quatro vezes. Três a quatro. E o mais interessante também é assim, ó, é... Eu falo que o nosso cliente vale por dois. Né? Você conheceu a Juliana Flores através da sua esposa. Uhum. Né? Se eu não faço um serviço muito bem feito para você que está recebendo... Perfeito. É, eu perderia. perderia você Perde os dois. Gente, eu perco os dois. Perde os dois. Então, assim, é, é uma que eu vendo foto, literalmente. Né? Primeiro que você compra uma foto... E eu tenho que ser íntegro na, na, na minha entrega, naquela foto. E é um pensando... outro desafio Exatamente. também. Exatamente. Independente se você... Muitas vezes você manda a flor e você não vai ver a flor porque você mandou para uma outra pessoa. Sei lá mandou, sei lá, para a secretária na casa dela. Você nem viu a flor chegar. Mas para mim não me interessa para mim Me interessa ela recebendo, porque ali é um novo cliente que pode acontecer para mim, como aconteceu com você. Exatamente isso que a gente faz. Então você tem que gerar uma experiência positiva nas, nas duas, duas pontas... pontas para que você consiga gerar de uma certa forma aí um, vamos dizer assim, vai bem raso, um boca a boca positivo para o teu negócio, porque senão você, tem, você queima duplamente aí de uma Sim, vez só. Com certeza. O que é um baita desafio nos negócios de hoje, né, o, Clóvis, se você olhar por esse sentido. Agora, como é que você olha dentro da Juliana Flores, qual foi o momento da virada de chave, vamos dizer assim, dessa internacionalização? Você estabelecer o Brasil e aí hoje você fala, Miami eu entrego, Orlando eu entrego. Que momento que você foi para fora? É, é legal essa pergunta, porque assim, cara, é, é, de novo, né? é assim, eu, eu vou trabalhando no meio sem cessar, independente da posição que eu estou, eu sempre vejo oportunidade em tudo. Sim. Né? Então, toda hora, eu estou sempre inventando uma, uma nova situação dentro da empresa. Né? É, tantas oportunidades que você tem para abraçar, para poder lapidar... Cara, que assim, as, as, você vai perguntar, putz, qual é o seu projeto daqui a cinco anos? Claro, a gente está correndo, tal, tal, mas tem muita coisa por fazer, tem muita coisa para conquistar dentro do mercado do mundo flores. né E é o que a gente vem fazendo, que nem esse marketplace para nós, hoje já representa 50% das nossas vendas, eu nem coloco a mão, né eu nem produzo, eu só literalmente, e a cadeia que você vai ajudando, que isso que é o, brilha meus olhos, quantas pessoas estão ajudando nesse exato momento né é, porque hoje não é só flor, eu até brinco, eu falo, eu vendo até flor, porque hoje eu tenho quase 10 mil SKUs dentro do nosso site, né? então a gente tem bolo, tem semijóia, quer dizer, a cadeia tá aumentando, assim, é, o que a gente vem trabalhando fortemente é ser reconhecido como uma plataforma de presente, né, Juliana Flores, beleza, agora tá, agora a Juliana Flores é uma plataforma de presente, que é o que a gente vem trabalhando o tempo todo, né e trazendo isso também para as lojas físicas, eu sempre falo que estou na contramão, né as pessoas estão Uh, saindo da internet, eu estou entrando na internet. As pessoas estão vindo para a internet, eu estou indo para o mundo físico. É, então, eu estou sempre na contramão aí da, das coisas. Agora mesmo, tô, nosso, nossos desafios é montar mais lojas, mais lojas de 400 metros quadrados, que é o que a gente vem montando e vendendo super certo. né porque eu, eu Isso gente, é um modelo de franquia ou é, é proprias, loja própria? É própria. Era para ser franqueada, porque a gente tinha quiosque, né? nós chegamos a ter 32 quiosques em todos os shoppings aqui na São Paulo antes da pandemia, porque, na verdade, eu, uh, eu ia franquear, não, eu já tava com toda a documentação, contrato, tenho isso na gaveta, aí veio a pandemia. E aí o que eu queria entender antes da, da pandemia, eu queria entender o que, que seria um, um, um shopping... Aricanduva, que seria ter uma loja dentro do shopping Cidade de São Paulo, dentro do shopping Pátio Paulista. Eu queria entender o que era um centro norte. A dinâmica de um shopping. Isso, eu queria, claro, né, ter negócio e é claro que a gente não dorme tranquilo sempre, mas assim eu queria estar o mais tranquilo possível na hora que eu fosse franquear. Quem fez toda a nossa franquia foi a Bittencourt, né, que tem uma baita experiência, né, dispensa qualquer comentário. E ela tinha desenhado todo o projeto, né. É, e aí acabou vindo a pandemia e aí ficou por isso mesmo. Aí a gente foi fechando algumas após a pandemia e a gente agora volta com outro modelo de negócio, que são as lojas de 400 metros quadrados. Aí vai para a loja, mas é. você vai com o modelo de franquia ou ainda não? Eu vou montar pelo menos as primeiras 10 ainda como dentro do meu guarda-chuva. Você tem um perfilzão de bota embaixo do braço, deixa eu cuidar é disso aqui. É que é aqui. bom entender, deixa né? Deixa eu entender e gerar um aprendizado, é. depois eu... É, não dá para você, meu, depois de 32 anos, é, é, jogar assim, né? Aí pega um franqueado, fala, pô, deu errado. Não, não é isso, né? Eu quero entregar uma coisa muito redondinha ali para... Só e... vai dar errado se você fizer isso, isso e isso. E que hora que foi para fora? Qual foi o momento da? Pra fora, pra... da primeira entrega fora? Então, na verdade, a gente é afiliado ao FTD, né, que é a maior do mundo. Uhum. né? É Tanto eu, eu recebo o pedido do mundo inteiro, como eu envio também para o mundo inteiro. Então, a gente tem um departamento no nosso site, onde você escolhe, ah, quero entregar flor, sei lá, em Portugal. Então, você escolhe pelo catálogo do Portugal e ele é repassado é, para um parceiro nosso local de Portugal. É o mesmo processo que tem aqui no Brasil, só que para fora do Brasil. Entendi. Bem, e aí, então... isso aí... Representa hoje, para fora, representa quantos por cento? É fator... Isso é pouco. É hoje está 3%, nada, nada agressivo. Assim. Nada muito. Agora, Não. dentro do Brasil, você tem. No Brasil, um... sim. E, e quantos, e, do ponto de vista de concorrentes, o que você que tem? Você tem 65% hoje de, uhum. de, de, de market share, que você falou. Mas os outros 35% está distribuído em quantos concorrentes especificamente? Uns. É que sim, floricultura online. Todo mundo monta um site todo hoje, dia, Hoje, todo hora, dia né? Né? tem um monta site 10, novo. fecha 15 e assim vai todos os dias. né Que trabalha, que a gente conhece é, profissionalmente, é mais ou menos uns 8, né? que, que abraça esses 35%. É, então, a Juliana tem uma uma é. uma é, dominância significativa de mercado. Sim, sim. É, eu falo que o nosso maior concorrente hoje é a Boticário, porque literalmente é presente, o nosso foco é a Boticário. né ele é o meu concorrente direto. Você pega um dia das mães, ele é meu concorrente literalmente direto. né? Então, por isso que eu coloco também produtos semelhantes ao deles dentro do nosso site para fazer um combo. Era isso que a, a, a gente estava conversando com a Débora e a, a minha esposa estava comentando. Que ela viu no site da Juliana que vocês abriram ali um marketplace hoje, Sim. como você falou, com semi-joias, com... Copenhague... Chocolate, e... uma série de coisas. Vinhos, tem uma série Vinho, de coisas. né? cachaça... Tudo. Mangia. É, agora, em algum momento você já parou para pensar que de repente eu aqui, né, escutando você falar que o nome de repente, Juliana Flores, ele de uma certa forma, ele não impacta a visibilidade para fora desse sim, marketplace? Para outros produtos? Eu sei que isso é, esse é o, é, o, é o maior desafio, né? Falar que Juliana Flores não é só flores, né? Sim. Esse é o... É o nosso maior desafio atualmente. E é o que a gente vem trabalhando intensamente, mostrando o nosso catálogo. Então, você recebe e-mail marketing com outros produtos, você recebe um push com outros produtos, que não é só flor. Né? Tem pelúcia, tem relógio, uh, tem cavaquinho, enfim, tudo que é relacionado a presente. Cavaquinho? É, tudo que é. Eu falo que, assim, tudo que faz sentido combinar com a flor, eu, eu coloco. Então, assim, você ah, se daria, sei lá, um jogo de panela com flor? Por que não? Né? Então, assim, isso a gente está muito Vai focado. a panela com flor agora. É, por que não? tá né? certo, tá <risos> certo. E vai, e vai inovando dentro desse mercado a cada a cada, a cada cada novo mês, praticamente. E, assim. Exatamente. E com isso você vai criando novas datas que não existiam. Você pega, por exemplo, um dia das crianças, por exemplo, e não existia até três anos atrás dentro do meu negócio. né E é uma data extremamente importante... É, para o mercado aí que estão falando em 14 bilhões que vai faturar agora na próxima semana né que é um pedaço que agora a gente começa a trabalhar em cima disso então eu tenho produtos para criança eu tenho um marca eu tenho um, eu tenho empresas que vendem é, brinquedos dentro do meu site posso associar brinquedos exatamente às flores, sim. e não necessariamente ou só o brinquedo ou só o brinquedo né tem pessoas ontem mesmo é, é engraçado né? ontem mesmo é, por hoje ser o dia da secretária, ontem tinha havido um pedido corporativo só de Ferreiro Rocher. Aí você fica pensando, você, vê, você vende um serviço, porque a pessoa podia ter ido no supermercado comprar no Ferreiro Rocher. E distribuído? Ele comprou Exato. uma flor, não, não, comprou flor nenhuma. Comprou lá 25 caixinha separadinha para dar para as pessoas que, que ele mandou. Quer dizer, é muito louco isso, né? Então não é. A flor é, é, o, é, é o tráfico que eu trago para dentro do negócio, né? e, e as pessoas se impacta lá fala, ah, também tem isso, também tem aquilo. Então, isso... então hoje quando você agora você me despertou uma curiosidade se isso acontece como esse exemplo do Ferreiro Cheiro é que você falou você entrega um serviço específico hoje Exatamente. e não necessariamente um produto uhum. Quando você olha hoje para o teu negócio qual é o percentual da participação das flores no Juliana Flores? Ah, não, isso é grande ainda. É grande ainda. Né? É grande, ainda. com certeza. Então a marca ela tem Sim, essa associação a flores. De maneira forte. Sim, com certeza. Não tenho sombra de dúvida. Ela não. É, o papel principal é a flor. Né? Agora você pergunta assim: ah, o que, que você faz de intermediação, o que, que você faz de, de, pela Juliana Flores? 50%, 50%, 50%. 50, 50. Hoje eu faço intermediação. Mas você não acredita que com esse marketplace que você vem montando? Você tem uma tendência a dar uma descolada desse Com mercado certeza. de flores também? Com Nosso objetivo é chegar a 70%. Não tenha sombra de dúvida. Pelo, pelo, pela intermediação, né? Mas eu intermedio não só a, a flor, né? Eu, cada vez que eu intermedio a flor, eu deixo eu de fazer dentro do meu CD. né? Que hoje é que acontece, 50-50. Né? Vendo caneca, vendo qualquer outras situações pela intermediação. E qual que é o grande desafio, quando a gente fala, o, o Clóvis, do ponto de vista, dentro da Juliana Flores, de gestão de pessoas, propriamente dito? É, parece que... De mão de obra, assim, falando. De mão de obra está né? bem difícil, né? Eu acho que ainda depois da pandemia as coisas mudou, ainda ficou um pouco mais complexa, né? As pessoas querem trabalhar home office, é, e no meu caso ali nem dá para trabalhar home office numa produção, né? Eu Tem preciso... negócio que não, o home hum, office não se aplica, né? Exatamente. E, e o home office, por exemplo, dentro do nosso marketing, por exemplo, eu tenho 26 pessoas no nosso marketing, não dá para, né? Falou, oh, entra aí agora no Zoom para a gente fazer um, bater uma situação que aconteceu agora, porque o negócio é tudo muito vivo, né? Então, hoje está muito complicado. Hoje, quando você faz uma entrevista, a primeira pessoa pergunta por quantos dias ela precisa vir pessoal, pessoalmente. Então, tá, tá bem complexo, não tá, não tá simples, não. Mesmo é, é, para a loja física, por exemplo, a gente está montando lojas. Né? para você trazer uma pessoa boa tá, tá difícil não tá tão simples nós a gente vai inaugurar uma loja agora semana que depois do dia 12 na Moca uma loja de 400 metros quadrados também é, tá difícil de você contratar boas mãos de obras não tá tão simples não de contratar gente pro pro operacional, o, pro operacional ali para o dia a dia não só operacional qualquer qualquer área do qualquer negócio. área você pega eu tava precisando de design né a gente tem dois estava querendo colocar mais um demorou quase três meses para arrumar um design que, claro, que se encaixa dentro do que você quer, enfim. E que principalmente queira o, o, o trabalho Exato, presencial, exatamente. não home office. Exatamente, Até, principalmente no design. Design assim, no meu caso, por exemplo, a flor é perecível, vamos imaginar que a, sei lá, a rosa champanhe, né? eu comprei uma quantidade, ela não saiu a quantidade que que precisava ter saído, eu preciso fazer uma promoção. Então, vamos criar um arranjo, vamos fotografar, fazer uma peça e subir e trabalhar em cima dessa flor para zoar. Então, isso tem que ser muito, muito rápido. Né? Levar isso para dentro de casa como home office não é legal. Tanto é que a agência dificilmente, é, é, para me atender, é, é fácil, porque para nós é um negócio tudo muito rápido. Né? Tem então, uma peculiaridade tem do negócio que você tem que ter o cara ali o Exatamente. tempo Exatamente, a todo. promoção é agora. né Não é para amanhã, não é, é o produção... que vamos ter como promoção depois de amanhã, não é, não, é hoje. Exatamente, é agora, não é nem hoje, é agora, solta, sobe isso aí, abaixa o preço, faz uma peça, manda e-mail, marketing, quer dizer, como que você faz isso com uma agência? né Então a velocidade ter... para o teu negócio é algo crucial. É. Fundamental dentro do nosso negócio. Tá. E me diz, me diz uma coisa, quando você, quando você olha para a Juliana Flores hoje e você visualiza, de repente, daqui 5, 10 anos, onde é que você acha que vai parar esse marketplace com tudo isso que já tem dentro hoje? <risos> é uma boa pergunta. Difícil viu? de responder, né? <risos> difícil. Cara, a gente trabalha intensamente, assim, é difícil falar, porque assim, até então eu não imaginava colocar cavaquinho, colocar... Cachaça dentro da... Cara, assim a gente está correndo bastante. O que eu posso te falar é que assim, a gente entende que o nosso foco tem que ser 70% através de marketplace. Né? Então, todo tudo que faz sentido com a flor é o que a gente vem plugando. Né? Eu não olho para esses 65% do mercado, assim não não me acomodo nisso de hipótese alguma. Eu acho que tem muita oportunidade, tem muito por fazer ainda dentro do nosso negócio. Tem a assinatura de flor que a gente está focado em, em, em implantar novamente, é, tem bastante coisa para ser feita, assim, eu é, eu não eu, eu não faço um projeto tão longo assim, não, eu, eu sei o meu momento agora, o meu momento agora é o nosso marketplace, você sabe que... aí, as lojas físicas. Né? Você sabe que você trouxe duas coisas na nossa conversa, que é uma das coisas que eu mais escuto dos empreendedores que passam aqui, Coisa número um, foi essa última que você acabou de falar, que, cara, não dá para prever 5, 10 anos. Isso uhum. hoje é impossível. É a gente meio que vivendo hoje e olhando para seis meses, no máximo um ano para frente uhum. e olhe lá, porque várias adaptações vão acontecendo. E uma outra coisa que você trouxe aí, que é muito comum... Né, os empreendedores trazerem aqui é a necessidade de ouvir o cliente. É uma coisa que você diz que você faz desde o início. Né, e que muita gente, eu vejo muitos empreendedores que acabam ignorando muitas vezes o ouvir o cliente. O que, que o cliente está dizendo? Né, ah. E esse teu olhar é o que faz muitas vezes você, de repente, dizer que coloca com a flor o que faz sentido com uhum. a flor. Né? Agora, me diz uma coisa, dentro de toda essa toda essa tua ideia e tal, se você pudesse compartilhar com quem está nos assistindo aqui, que o cara que é empreendedor, o cara que quer é montar o um negócio dele, que não tem muito recurso, como você lá alugando uma casa lá atrás, você foi fazer a pintura, isso e aquilo, porque não tinha muito recurso. O que você diria para esse cara que está empreendendo hoje, que pode fazer a diferença para ele? Uma, duas, três, dez coisas que sejam relevantes para isso. É, Na verdade, ele tem que ser multifuncional, né? ele tem que ser gerente ele tem que ser mão de obra tem que ser Cafézinho, cafezinho faxineiro tecnologia ele tem que ser tudo né e, e na verdade assim para quem está começando agora eu acho que tem que começar pelo marketplace pelo WhatsApp não sei nem pelo marketplace pelo WhatsApp hoje você é uma baita ferramenta é a ferramenta da vez né hoje se você tem uma loja pequena e você quer vender caneca né e se você impactar esse cliente seu pelo WhatsApp, fazer um vídeo, mostrar para ele, para presentear alguma coisa para Dia das Crianças agora, você consegue facilmente já começar a entrar nesse mundo digital que quem não entrou está atrasadíssimo e precisa aproveitar essa essa bola da vez do WhatsApp, depois entrar em alguns Marketplace, porque é, tudo está muito muito saturado, né na verdade, assim no sentido de, de produtos. Então, o caminho mais fácil é ele entrar no Marketplace, né comprar bem, comprar bem para poder vender bem também, é o conselho que eu daria, né? Eu, eu sempre quando eu falei, eu falava que eu, eu falava, não, eu falo que eu, eu nasci para comprar e para vender, né? Porque na hora da compra é que você já está comprando, você já está vendendo, literalmente, né? É porque você já tem que o seu a, o seu percentual ver se você pagaria aquilo, né? Então você tem que comprar muito certo para poder ser competitivo ao mercado. Eu tenho dito que a gente na pandemia eu eu falo que a internet era isso. E a internet na pandemia ela virou isso Exatamente. em termos de usuário. Mais do que dobrou. Mais do que dobrou. Né? Só que isso também teve um efeito colateral. Né? A gente Eu brinco, eu digo que hoje tem muito analfabeto digital. É um cara que não tinha, não dominava tanto a internet. E esse cara foi para a internet e fez um boom na internet. Só que às vezes esse cara, ele muitas vezes ele gera um custo para nós, para a gente que tem exposição na internet, tem negócios na internet, ele gerou um custo. Para nós, porque esse cara, às vezes, ele saiu clicando no anúncio que ele não é público-alvo para aquilo. Uhum. Por mais que você tenha formas de segmentar e coisa do tipo tal, a gente sabe que o valor do lead, o valor do cliente, tudo Encareceu isso aumentou. Bastante. Encareceu significativamente. Como é que foi isso para vocês na pandemia, no durante e está sendo no pós-pandemia? É, a gente está sentindo mais agora no pós-pandemia. Né? Durante a pandemia foi, um, foi fora da curva. A gente nunca vendeu na história da empresa o que vendeu na pandemia em 2020. Em 2020 foi o recorde de faturamento é, da Juliana Flores. Então a pandemia explodiu, explodiu. o faturamento assim, para vocês. Foi, não foi, assim, foi positivo. Ah, um, não foi um mês depois. Foi no dia seguinte. Você estava vendendo três vezes mais do que você estava vendendo. Eu cresci 144% em 2020. E aí o nosso maior desafio seria 2021. Aí continua a pandemia. Nós crescemos 10% em cima de 144% de 2020. Perfeito. Legal. E agora, 2022? Sem pandemia, todo mundo com vacina. Né? É, então, os e-commerce estão sofrendo isso meio que em geral. Muito né? cuidado, porque o efeito colateral disso dá uma queda de 144%. É, exatamente. Como que você põe meta para os seus funcionários, nossos funcionários, todos é eles. É incerto. É incerto, literalmente. Então, você tem que ir lá, olhar todos os históricos para trás... Então, você volta lá em 2019. Qual era a minha realidade lá em 2019? Né? O que, que aconteceu numa dia da secretária em 2019, por exemplo? É muito louco gerir um negócio assim. Desculpa, porque você olha, você olha o número de 21 e 22, você fala assim, eu tenho o um número 20, de 20 21, você fala, eu tenho números reais, mas eu não sei se são verdadeiros. É exatamente. Né? Eu tive isso, ok. É real o número, mas será que ele é verdade para o meu mercado? É exatamente. E que conclusão vocês chegaram agora? Outro, vamos dizer assim, em 2021. outubro. Nós já estamos em outubro? É, o primeiro semestre a gente só de tomou. De 22? No pau. De 22 só tomando pau. De janeiro até junho, só a pau. Porque pandemia, tudo fechado, o negócio bombando e esse ano tudo aberto, todo mundo vacinado. Então a gente tomou pau. O que a gente está recuperando agora é de agosto até dezembro. Aí está de igual para igual, igual 2021 né? Esse ano aqui igual o ano passado. Exatamente. Então, tá tá bom, tá porque ótimo. você conseguiu segurar o, o resultado do ano passado. E segurar todos os leads que foi 2020, 2021, que é o que eu falei para você, né? Assim, é atender o cliente, você tem que estar tá focado nele, né? Quem tá comprando, quem tá recebendo, fazendo um trabalho bem fe feito, dificilmente ele vai trocar você. E graças a Deus, para nós foi super positivo. Né? Quando você volta lá, antes da pandemia, quanto a Juliana Flores crescia? 25%, 22%, 18%. Era a média de crescimento. quando você Anual. So... Exatamente. Se você dividir aí o que eu estou crescendo agora, deu mais de 60%. Então, está legal. Se você for fazer os dois anos consecutivos, está dentro. Está tá tá melhor do que fosse o crescimento lá atrás, 2018, uhum. 2019. E respondendo a sua pergunta em relação à LIDI, o lead ficou muito caro, porque apareceu muito mais concorrente, né? Não sei no seu negócio, mas o meu Nossa, foi também. assim... normal. Né? Ficou tudo muito simples, a pessoa achou que, meu, agora tudo é, é por ali, né? Então, assim, os leads ficou um absurdo de caro e você tem que estar tá focado... Regulando isso, isso regulando o tempo todo? Regulando isso em tempo todo. real ali, porque a gente mensura venda, gasto em tempo real, né? Hora a hora. Então, a gente bate hora a hora versus o ano passado... E o meu negócio ainda é um pouquinho mais agravante, porque, por exemplo, você pega um dia da secretária, esse ano caiu na sexta-feira, e o ano passado? Qual foi o último dia da secretária que caiu numa sexta-feira? Porque tudo isso impacta para nós, né? É, se cair numa quarta-feira é muito melhor que cair numa sexta. Na segunda ela nasce morta, porque caiu na segunda-feira, passou o final de semana e esqueceu a secretária, por exemplo... Então, o nosso caso... Dificilmente um dia... o cara vai na quinta ou na sexta da semana anterior uhum. buscar algo para ser entregue na segunda-feira. É mais Exatamente. ou menos isso. Exatamente. A única data nossa que, nossa, que dá para trabalhar certinho, que é sempre o segundo domingo de maio, né? ou o segundo do, domingo do dia dos pais, de agosto, é as únicas duas datas. O restante é muito flutuante. Pega um dia dos namorado. Se ele caiu no domingo, ferrou. Porque assim, eu vou concorrer com os shoppings. Que cai durante a semana, maravilhoso. Porque você nem tem tempo, dia da, dia dos amorados, você precisa mandar uma flor para sua esposa, né? Cada negócio então, tem a sua peculiaridade. É. Então, assim, é, e o mais interessante também é que você fica se perguntando o tempo todo, assim, você vê todo aquele tráfego, você fica se perguntando o que esse cara quer, né? Por isso que eu te falei, eu não sei te responder daqui a cinco anos, né? Você tem lá 25, 40 mil pessoas por dia dentro do seu site, você fica olhando aqui, você fala, meu, o que esse cara quer? Eu tenho pelúcia, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho cachaça, eu tenho vinho, eu tenho cerveja, eu tenho... Uh, vendo um absurdo de, de, de tábuas de queijo, por exemplo. Eu sou uma floricultura. Na pandemia, o que, eu vendia 8 mil garrafas de cerveja. Eu sou uma floricultura uma floricultura, eu é vendendo 8 mil anos. garrafas de cerveja, <risos> Na pandemia. O que eu te falo daqui cinco anos? É difícil. Impossível. É impossível. impossível. Né? Eu de vejo novo, a gente fica se perguntando o que esse cara quer o tempo todo. E é o que a gente procura entender... Essa é a pergunta a ser respondida dentro dia, do teu negócio, né? Todo dia. O, o, eu vejo que esse negócio da internet... O que, que aconteceu com essa bolha da internet durante a pandemia? Você tem dois, dois fatores aí. Que eu acho que contribuiu significativamente para o encarecimento do lead. Um... Você tem um cara muito menos perito no manuseio da tecnologia. Sim. Que a gente tem casos nos nossos negócios de alguém da área comercial ligar para o cara e falar assim, olha, o senhor preencheu aqui um formulário, botou nome, e-mail, telefone e tal. E o cara fala assim, não, preenchi nada. E o cara preencheu, você está com o dado dele, ele colocou isso. Uhum. Então você vê que o cara tem uma certa imperícia digital ali e acaba... Clicando de não deve e mandando informação. Agora preenche e manda e não sabe para onde mandou. Então você tem isso que contribuiu. Mas você tem um outro elemento também, que eu acho que no teu caso deve ser até pior do que o meu, que é o seguinte. Possivelmente você tinha muitos negócios, não só de flores, mas quem sabe de cerveja, de vinho, uhum. de outras coisas que não estavam num ambiente digital e que foram para o ambiente digital Sim. porque era a única forma de salvação. Você consegue medir, saber o impacto disso diretamente ou não? Vocês têm alguns números, alguns números com relação a isso? Os nossos números a gente vem mantendo, né? O que é, o que vem acontecendo foi o ROI, né? O ROI deu uma diminuição porque o ficou retorno do investimento. retorno do investimento. Isso é. que está mais complexo de você. E é, o CAC, o custo hoje, de aquisição de cliente também é. deve ter subido significativamente. O CAC não, o CAC ele, ele se manteve, para mim ele se mantém, lá. o meu CAC ele mantém num, num valor nos últimos três anos inclusive. Então, tá tá está estável. Está bem estável, estável. Não, não posso reclamar sobre isso não. É, é como você falou, é, entrou muita gente para internet, não tem a experiência, né? faz de qualquer forma, com isso fica, encareceu absurdamente qualquer clique, qualquer coisa que você vai fazer, né? então... Vamos ver a que gente que o, o futuro a Deus pertence. Então, né? é, o que a gente vai fazer com isso? Uhum. O, o, o nosso desafio também, a, a nossa pergunta aqui sempre é exatamente o que, que esse cara está buscando dentro do nosso negócio. A gente também faz esse questionamento. Só que a gente tem um, um outro desafio agora que a gente observa o seguinte. Como a gente lida necessariamente com a área de desenvolvimento humano, uma das coisas que a gente sempre tem feito aqui é observar o seguinte... O que, que eu preciso, de fato, entregar como valor para o meu cliente para ele entender que o meu produto resolve o problema dele? Né? Por quê? Qual é um dos grandes desafios nas nossas andanças aqui? Muita gente chega lá e aplica um treinamento de desenvolvimento dentro de uma empresa específica. Mas o cara muitas vezes não se perguntou o que, que precisaria, de fato, ser desenvolvido uhum. para gerar o resultado final que aquele cara busca. Porque é muito comum... Às vezes você tem empresários, áreas de recrutamento e seleção ou de RH que liga, liga para nós e fala assim: ah, eu quero um treinamento para desenvolver a comunicação. Tá, mas isso é muito subjetivo. Uhum. O que é essa comunicação que você quer desenvolver? O que você teve como indicador, como uma necessidade de desenvolver a comunicação? De que comunicação você está falando especificamente? Isso é uma coisa que a gente optou por não fazer aqui dentro. Né? Então, o que eu estou querendo te dizer com isso? Eu estou te explicando. Esse, esse cenário. A gente observa que às vezes o cliente ele não sabe o que ele quer, ou ele não tem clareza do que ele quer. E aí, partindo dessa ótica, vocês hoje tratam o cliente de vocês direto ali no marketplace de vocês, ou se o cara entra e ele tem uma dúvida, e ele tem uma necessidade de falar com alguém, a Juliana tem uma estrutura para atender esse cara, para falar assim, beleza, você não comprou no Marketplace, me liga aqui, me manda um WhatsApp, fala comigo por algum outro canal que eu vou te atender e te entregar a melhor solução para o teu momento, para a data ou para a situação específica que você quer presentear alguém. Existe isso? Existe. Na verdade, a Juliana Flores tem um televendas, sempre teve, nasceu com televendas. Né? mantém ainda, claro que é, quanto mais eu cresço pela internet mais você diminui é, é esse canal não é que é pouco o faturamento, não, é que o percentual diminui, mas é um baile Naturalmente, baita o faturamento Naturalmente. mas o percentual diminui e por incrível que pareça, é, o WhatsApp hoje, ele vende a mesma coisa que o Televendas. Ele é um canal de vendas. É um canal de vendas. O que eu falo sempre, assim, é, é legal você definir essa você pergunta. Você trata separado o WhatsApp do total, total, é Televendas? Total, É Televendas mesmo? Mesmo, Televendas. É receptivo, né? Eu não faço ativo. Tá. Né? É, então a gente tem o um canal de Televendas, a gente tem um canal de, de, de, de WhatsApp, a gente tem um canal de... Eu fui a primeira empresa totalmente a é, entrar no iFood sem ser... É, comida. Comida foi a primeira loja, né? E isso é muito legal porque eu fui, eu tive que convencer, né, é que eu não vendia só flor, eu vendia cestas de café da manhã, chá da tarde, enfim, e acabei convencendo e entrou, entrei na, no iFood. Então tem tenho o um canal do iFood, então é tudo bem separadinho. É o que eu falo assim, a gente precisa entender o nosso cliente o tempo todo, Sim. por onde ele quer comprar? Ele compra pela loja física? Tem gente que gosta de comprar pela loja física. Tanto é que eu venho crescendo com as lojas físicas. Tem pessoas que têm a necessidade de pegar o telefone, que ele quer presentear a esposa, mas ele não tem nem noção do que ele vai mandar. Né? E aí o cara quer ouvir Exatamente. alguém do outro Agora lado tem e sugestões. O cara, o, o cara do WhatsApp que não quer nem conversa. E não quer nem papo. Não, não quer, nem não nem quer papo. trocar ideia. É. Não, me manda alguma coisa aí, me manda um vídeo, me manda a foto, e que eu vou me resolver por aqui. O outro não, o outro quer comprar pelo aplicativo. O outro quer comprar pelo mobile, pelo pelo, Dex, pelo Dex, uh, desktop. desktop. Então, assim, a gente tem que estar sempre preparado é, para atender todos os, os canais. E você não percebe, Você já percebeu dentro desses canais se existe um, um, um traço comum de perfil? Vamos dizer assim, de... Vamos dar um exemplo de puridade? Tipo, o cara de uma certa idade que ele dá preferência ao Televendas... Uma galera mais jovem é que dá preferência misturada. no aplicativo fazer essa, ou não? É a clusterização? até que tentei separar, mas é muito semelhante. É, é difícil, você pega a pessoa não jovem tem um de, traço de comum. 25 anos, está comprando no Televendas, você fala, Pô, esse cara é totalmente digital, o que está comprando aqui? É, não é uma geração que teria é, um comportamento de Televendas. Não é, é. Né? Talvez seja o meu produto que requer isso. Pode ser o um negócio, De repente sim. ele está querendo conquistar a primeira namorada, sei lá, ele quer conversar com alguém, ver se isso vai fazer sentido para ele... Então, é, na verdade a gente fala televendas porque é o nome que se dá, Sim. mas na verdade é mais uma consultoria de vendas. Era isso que eu te falar, é uma consultoria é que o cara está buscando. Você liga lá, você, primeiro homem só conhece flor rosa, rosa e orquídea, já começa pelo começo, <risos> né? Então, homem só conhece, é, só conhece flor girassol, o girassol, vai, é, e três, o girassol vai, pronto, também, né? Dizer, não, então, ele vamos. quer saber pô, se isso vai agradar, né? Então, Sim. aí você pega uma atendente, uma mulher, fala, não, o senhor compra isso, que isso vai agradar, isso vai ser bacana. Né? Então, você dá mais uma consultoria do que qualquer outra coisa. E, e detalhe também que é importante. Eu sempre falei o seguinte, ó, Televendas. Cliente está com dúvida no site, você não perca ele. Vende aqui. O site é seu concorrente. Como concorrente Sim. também, o Televendas é concorrente do site. Por mais que a gente trabalhe a performance do nosso site o tempo todo, que, de novo, né, milhares de pessoas estão lá, você quer entender que esse cara aqui é o tempo todo, você está navegando certo, está tudo certo. O tempo todo está trabalhando com empresas fazendo teste dentro do seu site. Né? Mas mesmo assim, tem pessoas que têm dificuldade, que não se sentem confortável Por mais que eu faça a mídia, né? a nossa marca é conhecida, mas tem pessoas que se sentem segura ela se sente segura se ela pegar e falar com alguém. Né? Então, o nosso produto requer isso. É, as pessoas já perguntaram mas você vai matar o, o Televendas? Não vou, porque tem um baita faturamento. Enquanto não faz justificar manter a estrutura, não faz sentido matar faz nenhum o nenhum sentido. É. Né? E o que é mais impressionante, a velocidade, eu estou batendo na tecla no WhatsApp porque ele é a bola da vez. Assim. Hoje, assim ele não, fatura é exatamente... Fato, é fato veio para ficar é, eu veio ah. para ficar e não tem conversa e, e, e você percebe o seguinte além de ter vindo para ficar ele está num processo constante de evolução com certeza então você manda vídeo você manda eu digo que hoje o cara ele te liga você não atende ele te manda um áudio no WhatsApp exatamente. ele te manda um e-mail você não responde ele manda um arquivo por WhatsApp é, então meio que esse cara ele está substituindo uma série de outras coisas se você observar hoje as pessoas quase não ligam umas ah, para as outras ligam. Ou manda mensagem, ou manda áudio e vida que segue, né? Não, e se liga é... pra você e não tá na sua agenda, você nem atende. Você tem até medo, né? eu Agora, eu, se ele manda a mensagem... Eu confesso que eu não atendo quem não também. tá na minha agenda. Eu também não atendo. Se o número é desconhecido, eu não atendo. E não é porque é escrito desconhecido, não. É um número que não está na minha agenda, eu não atendo. Porque quem tem o meu celular são pessoas que eu passei o meu celular. Exatamente. E normalmente estão Fala na minha agenda. então a mesma coisa. Então, é uma prática mesmo. Agora, menor. se alguém te manda uma mensagem... Beleza. Aí, aí você vai você parar, você vai, vai ver quem ah, por isso que me interessa, você até responde. Exatamente. Senão... É. Mas é isso aí. esse Olha, te... tivemos uma aula de marketplace aqui de como fazer uma gestão de um negócio desse tamanho entregando flores no mundo inteiro. Clóvis, se você pudesse deixar um recado para nosso... a nossa audiência aqui, para essa câmera. Rapidinho assim, o que, que você entende que é fundamental para quem está empreendendo? Para o pequeno e médio empresário, o que, que o cara deve fazer, o que ele deve dar atenção e foco no negócio dele, sobretudo num pós-pandemia como esse? O que você diria para ele? Eu diria que ele tem que ter foco. né Foco, eu acho que é o nome certo. Né? Se você é foco, você tem que acreditar no que você está fazendo. Né? Quem tem que vender primeiro, tem que vender para você. você. Você tem acredita, que comprar o seu negócio você primeiro. Você tem que comprar o seu negócio. Então, assim, comprou o seu negócio e ter foco... E trabalhar no início aí 14 horas, né? Não vamos falar 8, que agora é fácil, né? Oh, ah, fa... é. Agora tá bonito de ver, né? Mas não era assim. Então, assim, é... hoje se dá o luxo, né? Trabalho de segunda a sexta, mas eu não trabalhava de segunda a sexta? Trabalhava eu, de segunda a sexta. Eu segunda. acho sensacional um comentário desse, porque às vezes a gente vê os empreendedores da internet, que a internet é um monte de empreendedor, né? E os empreendedores da internet falam assim: você tem que ter propósito. Você tem que ter visão, você tem que ter missão. Meu amigo, quando você está começando, não tem propósito, tem visão, não tem missão, tem conta para pagar. Exatamente. É ou não é? Você tem conta para pagar e tem que se sustentar. Então assim, primeira coisa, você tem que acreditar no que você faz e vender o teu negócio para você. Você compra é. o teu negócio, bom, daí para frente, dedica 14, 16 horas por dia, Mas depois você vai reduzindo isso minuto a minuto, não vai pensando em hora a hora, não. É. Vai reduzindo minuto a minuto até chegar num momento confortável. Aí você pensa na estruturação do negócio com visão, missão, propósito. E aí a vida segue. Mas o, o, o, o começo é sempre muito desafiador para todo certeza. mundo. E o começo também assim é desafiador. E assim é, você não tem muito a perder também. Na verdade, você não tem nada. Você é franco-atirador, amigo. Exatamente. Me fizeram essa pergunta. Mas você não teve medo de perder? Perder de o arriscar? quê? Mas eu não tinha nada para perder. Então, assim... <risos> Eu, eu, eu, eu, costumo dizer, é, eu costumo dizer que é o seguinte... Quando você começa a empreender, você é pedra. É. Depois que você já empreendeu, você é vidraça. É então, sair de pedra para vidraça é muito fácil. É. Muito fácil. Você sai desse movimento aqui, não tem nada a perder. O que você fizer, está tudo certo. E é um ponto, vamos lá, de certa forma, até mais confortável. Exatamente. Porque você fazer um movimento lá atrás... Para você, eu costumo fazer uma analogia que dizer o seguinte... Era um barquinho a remo. Você pega o remo, você muda a rota dele... Rapidamente. Exatamente. Agora, vai fazer o um movimento de um transatlântico chamado Juliana Flores hoje? É... Para você ver o risco que você tem Exatamente. de uma transição de negócio. É, hoje é muito mais complexo do que no início, não tem Eu sem, sempre falo. Sem dúvida nenhuma. É, mudar um naviozão, né? mudar o estilo dele. Não é, é, não não é, é tão, tão simples. Não é tão fácil, não. Clóvis, muito obrigado, cara, pela tua disponibilidade, pelo bate-papo. Aprendi muito contigo aqui. Imagina, mais pra... uma vez. Bacana, com... É um prazer estar sempre com você. É muito legal. Obrigado por ter lembrado da gente. E, enfim, estou sempre junto com você. Com certeza. E ainda mais sucesso para a Juliana Flores. Amém. E para você, espero que você tenha gostado do nosso podcast. Esse foi mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que se você não curtiu o vídeo, curte agora. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. E abaixo desse vídeo aqui, nós vamos deixar todos os contatos da Juliana Flores para você que quiser presentear alguém né ou mandar algum presente, alguma coisa para alguém, em uma data especificamente comemorativa, ok? Então, podem confiar aí no trabalho da Juliana Flores. Um grande abraço e a gente se vê no próximo podcast Lucro Certo. Até lá!